Eu sou o Celso Dias da marca e você é muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal Vida de Propagandistas, o canal mais relevante do país sobre produção, o maior sucesso, mais falado entre os profissionais da indústria farmacêutica e também aqueles que querem ingressar no setor, querem saber como isso é possível. Então, hoje eu tenho um assunto muito, muito relevante aí pelo, que, pelo nível de perguntas que as pessoas fazem para mim, que é Celso: por que é tão difícil ingressar na indústria farmacêutica? Eu vou abrir esse assunto para você, vou explorar, vou explicar detalhes, por certeza esse vídeo vai ser muito rico, mas antes eu quero te fazer um pedido, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, clica aqui embaixo em se inscrever, não deixe de acionar o sininho para não perder nenhuma novidade e a gente continua agora para falar. Já se inscreveu aí? Show de bola. Então, vamos lá. A gente agora quer falar sobre esse assunto. Por que é tão difícil, Celso, ingressar nesse setor? E aí eu quero te fazer, eu quero começar a responder essa pergunta e te fazer no outro. O que na sua vida que é... Verdadeiramente bom, que é fácil de conseguir. Já parou para pensar nisso? É bom ter uma vida é, de sucesso, é bom ter saúde, é bom ter estabilidade financeira, é bom ter um corpo saudável. E eu te pergunto, isso é fácil? Então, nada que é bom, de verdade, é fácil, tá bom? E não seria diferente de um farmacêutico. Tão forçado, uma tão confiçada, uma produção tão maravilhosa, não só pelos salários e benefícios, que realmente são diferenciados, mas aqueles que entendem o que o faz de verdade a importância social desse profissional, sabe o quanto isso é, de fato, uma produção apaixonante e desafiadora. Então, com certeza, algo que é tão competido, algo que é tão confiçado, não seria fácil de alcançar. Isso está longe de dizer que é impossível, mas tem que haver uma dedicação que haver um comprometimento com o seu próprio sucesso para que isso aconteça também para você. Tá? Então, Celso, é difícil, porque realmente tudo que é valioso, é importante, tem relevância, vai exigir de você uma transformação, um crescimento, um desenvolvimento, um envolvimento, mais do que isso, um comprometimento com aquilo que você quer fazer. É assim que você vai alcançar o sucesso da profissão. Então, não se engane, é uma profissão desejada, é desafiadora. Existe também que o profissional tenha diversas habilidades, é um, um composto de habilidades aí, tanto emocionais quanto competências comportamentais técnicas, uma boa habilidade de comunicação. Afinal de contas, esse profissional interage com médicos e médicos são exigentes porque eles querem sempre levar o melhor para o seu paciente. Então não dá realmente, não é a para quem quer ser mesmo, quem quer fazer mais ou menos. Não existe mais ou menos propagandista. Ou você é ou você não é. E para se tornar um, você tem que se preparar, meu. E preparar mesmo, e olhar para si, não é só uma questão de experiência, tá? Muita gente acredita que só experiência, isso eu vou deixar para outro vídeo, para falar se a experiência, especialmente em vendas, contribui ou não, o quanto contribui e o que mais é preciso para chegar nesse objetivo. Tá, mas o que você precisa saber por hora é que você tem que se tornar um profissional muito acima da média da curva, se desenvolver, olhar para si e ver o que ainda falta, né? quais são os pontos fortes que você tem, que você tem que evidenciar e quais são ali as melhorias no seu jogo que você precisa fazer. E é claro que você precisa cogitar aí, hoje em dia, a competição no setor aumentou mais ainda, é, é, tem muita oportunidade, mas há também uma competição pelas vagas natural, porque são a, as melhores vagas do mercado na área comercial. Então é necessário se preparar, então cogite a possibilidade de realmente contratar um coach, um mentor ou, quem sabe, um curso completamente da que é tudo desenhado para você poder atingir esse sucesso, até mesmo acelerar esse processo de ingresso, sofrer muito menos ou até mesmo validar completamente as possibilidades disso acontecer com a sua vida. Tenho certeza que você não quer isso, você quer ser um propagandista. Então prepare com os melhores. Quer ser propagandista? Não aceite nada menos do que excelência. É assim que você vai chegar lá. E se você quiser, venha conosco. Sucesso para você!